Olá, meu nome é Daniela, eu tenho 31 anos e sou uma pessoa vivendo com HIV há 4 anos. No início eu confesso que foi bem complicado, bem difícil a adaptação e o meu primeiro impacto foi a possibilidade de minha filha mais nova ter o vírus também, porque até então não se sabia quanto tempo eu tinha contraído. Mas graças a Deus até aí, depois que foi feito o teste nela, eu fiquei tranquila que deu negativo né e depois o meu impacto foi a questão dos retrovirais que eu comecei a tomar eu sofri muito demorei muito a me adaptar passei um período sofrendo bastante escutei muitas coisas negativas mas daí o tempo passa e a gente vê que não é esse bicho de sete cabeças com um apoio psicológico de pessoas e profissionais preparados para isso recebi o apoio e através disso, então, eu aprendi a me cuidar melhor, eu aprendi a dar mais valor à vida, a me manter saudável, né? Como também as outras pessoas, também as demais pessoas que aqui chegam, são encaminhadas pelos serviços também, recebe apoio moral e físico, jurídico, psicológico. Aqui tem profissionais da enfermagem também, que também dá uma força muito grande. A gente consegue superar muitos problemas, muitas dificuldades, a gente nota que não está só. Que é possível viver bem, é possível a gente ultrapassar as barreiras e a gente aprende de certa forma a dar mais valor à vida, a dar mais valor à saúde, a importância um do outro, aquele que não era muito de interagir, era muito social, aprende a ser um pouco mais social e a gente se descobre uns aos outros, conversando entre si, descobrindo os problemas diários de cada um, a dificuldade de cada um e a gente nota que... O nosso problema às vezes não é tão grande assim quanto o de outras pessoas. Tudo é a força da mente. Se você colocar na mente que você pode viver bem, você vive bem. É ter força de vontade para lutar e para vencer.